Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre como destacar nas impressões de mapas feitos com caltopo como deixar mais destacado as linhas é, de relevo do mapa, as linhas da curva de nível do terreno. Né? Todo mundo... Um dos pontos fracos do cautopo é que no Brasil só tem um, uma base, um mapa base disponível, que é o mapa do OpenStreetMap né? nos Estados Unidos tem mais de 30 bases de mapas, mas no Brasil só tem uma e uh, na hora que a gente imprime os mapas, as linhas de relevo elas, ficam, elas saem uh, muito sutis, muito fraquinhas né? e quando você imprime, se você não usar uma impressora laser de alta resolução e não configurar as os contrastes na, na direto na impressora na hora da impressão ela acaba saindo sem as curvas de nível sem as linhas de relevo né e isso é muito isso não, não ajuda tanto né é quase como um mapa em branco né é, principalmente para quem anda por trilhas com variadas elevações e precisa da, das linhas de relevo para fazer cálculos de, de desnível, cálculos de altimetria, é, calcular subidas, é, aclives e declives, trecho por trecho, etc., acaba dificultando. Então, mas existe uma solução para isso. Eu vou mostrar aqui, é, aqui em cima, tem um vídeo, aliás, tem dois vídeos que eu fiz como, como é, se extrai como gera arquivos com curvas de relevo para você utilizar no Google Earth, né? É, tanto é, no método usando extraindo lá no Earth Explorer é, e terminando a extração com QGIS, quanto no método com o Global Mapper. Então você pode ver aí no na, no cartão do vídeo ou aí embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ter, você vai encontrar o link para esses dois vídeos. Uma vez que você é, extraiu, tanto pelo Earth Explorer e o QGIS, tanto pelo Global Mapper, extraiu lá o arquivo contendo as curvas de nível do terreno, né, as, as linhas de relevo, seja em um, intervalos de 1 metro, 5 metros, 20 metros, 30 metros, tanto faz. Esse mesmo arquivo que você gerou, que você gerou lá em KML e KMZ, você pode subir para o caltopo né, da sua área. Então, eu criei lá um arquivo, esse arquivo já está em KML, com as curvas de relevo, com as linhas de relevo. Então, eu vou subir para cá. Cadê meu arquivinho? Cadê meu arquivinho? Estar aqui. Acá o topo vai me perguntar se eu desejo realmente subir. Todas essas as informações, eu digo que sim, pode importar. E daqui a pouco... Assim que ele terminar de importar, ele já vai mostrar o mapa com todas essas informações. Olha só. Já está com todas as informações que eu gerei, todas as, as linhas de relevo já devidamente já referenciadas e seus devidos lugares e, e ela, ela, ele já gera com a nomenclatura das linhas mestras. O né? que, que dá para eu fazer aqui? Bom, como elas estão em uma cor marrom meio avermelhada e de repente não te interessa imprimir o um mapa com essa cor para não confundir com outros traçados eu vou lá embaixo, clico em bulk para selecionar todas as linhas selecionei todas as linhas vou lá em mudar atributos, net né, change atributos e vou mudar para a cor preta uma opacidade aí de 60% ok pronto já alterou agora é só gerar o um mapa olha como é que fica bem melhor né bem melhor do que um mapa com um sem o destaque do relevo é o mesmo mapa só que agora com um relevo destacado com as linhas de curva de nível dessa forma você resolve Problema resolvido, agora você pode imprimir os mapas com as curvas de, de, de relevo, as linhas de curva de nível, as linhas de relevo, tudo bem destacado da forma que você quiser, com a cor que você quiser, com o traçado que você quiser, com a espessura que você quiser, nomenclatura que você quiser, você pode ir trabalhando o seu mapa, para ficar mais bonitinho, para ficar melhor apresentado e visualizado no terreno. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar um like, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar Não esquece de dar uma olhada em todos os outros vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo